Bem-vindo ao Calcule Comigo. Nesse vídeo, vamos resolver um exercício que envolve equações diferenciais ordinárias, as Edo's, derivadas de exponenciais e regra da cadeia, ou substituição de variáveis. Vamos ao enunciado? O enunciado diz o seguinte. Verifique se a função y igual a e elevado a menos 2x é uma solução da equação diferencial y' mais y, mais e elevado a menos 2x, igual a zero. Então, o nosso desafio nesse problema vai ser verificar uma solução. Verificar se essa equação y igual a e elevado a menos 2x, ela é ou não uma solução da Edo, y' mais y, mais e elevado a menos 2x, igual a zero. Então, para isso, vamos primeiro lembrar o que é a solução de uma equação diferencial ordinária. A solução de uma EDO ela é uma função que ao ser derivada e substituída na expressão da equação diferencial ordinária mantém a igualdade como verdadeira. Então ela sempre vai ser uma função que normalmente nós vamos precisar derivar e substituir numa expressão. E essa expressão após a substituição da função e suas derivadas vai ter que continuar com a igualdade verdadeira. Então, vamos colocar isso em prática, buscando a solução do nosso problema. Utilizando as informações que o enunciado trouxe, nós temos a equação diferencial como y' mais y' mais e elevado a menos 2x, tudo isso igual a zero. Essa é a nossa Edo. E a possível solução para essa Edo seria y igual a e elevado a menos 2x. Observe que é possível tomar essa possível solução, y igual a e elevado a menos 2x, e substituir direto na expressão da Edo no lugar desse elemento y. Porém, o y', a derivada de y com relação a x, não é conhecida. Então, nós vamos tentar determiná-la para substituir no lugar da expressão da Edo. y' é igual à derivada de y com relação a x. Porém, nós conhecemos o valor desse y. Nós vamos ter a derivada de uma função conhecida com relação a x. E essa função vale e elevado a menos 2x. Então, nós temos a derivada de e elevado a menos 2x com relação a x. Se fosse só a derivada de e elevado a x, estaria ótimo, a gente já saberia a resposta. Mas nós temos a derivada de e elevado a uma expressão, menos 2x. Para resolver essa derivada, é importante lembrarmos da regra da cadeia ou da substituição de variáveis. Essa regra diz o seguinte, quando nós estamos derivando uma função que depende de u com relação a x, podemos escrever como a derivada da função de u com relação à própria variável u, vezes a derivada de u com relação à variável x. Isso possibilita que chamemos o 2x de u, e resolvamos essa, essa derivada de forma muito mais direta. Vamos ter a derivada de e elevado a u, com relação a u, vezes a derivada de menos 2x, com relação a x. Isso porque o menos 2x está ocupando o lugar de u dentro dessa expressão. O resultado dessa derivação vai dar e elevado a u, vezes menos 2. Isso porque a derivada de e elevado a u, com relação a u, é o próprio e elevado a u. E a derivada de menos 2x, com relação a x, é menos 2. Agora, a nossa expressão não pode ficar em termos de u, porque y é função de x, então y' também tem que ser função de x. Então, ao substituir de volta o u por menos 2x, vamos ter menos 2 que multiplica e elevado a menos 2x, que é o nosso y'. Ou seja, agora temos y' como uma função de x, que é a derivada que pode ser substituída nesse lugar da expressão da Edo. Então, já temos o elemento para substituir y', temos o elemento para substituir y, e sabemos que os dois somados mais e elevado a menos 2x, tem que ser zero. Então, vamos partir agora para a substituição direta desses elementos. Substituindo o y e o y' na nossa Edo, vamos ter y' valendo menos 2 vezes e elevado a menos 2x, e y igual a e elevado a menos 2x. A Edo é y' mais y mais e elevado a menos 2x, tudo isso igual a zero. E a gente vai tomar o y', substituir no lugar dessa expressão e tomar o y e substituir nesse lugar da expressão. Então, após a substituição, vamos ficar com a seguinte equação, que não é mais uma equação diferencial. É menos 2 vezes e elevado a menos 2x, mais e elevado a menos 2x, mais e elevado a menos 2x, tudo isso igual a zero. Observe que o que está em verde veio da substituição do y', o que está em vermelho veio da substituição do y, e o que está em azul veio da expressão da Edo. Agora não temos mais uma Edo para resolver, temos simplesmente uma equação algébrica. Se essa equação algébrica se mantiver igual, com a igualdade verdadeira, esse y igual a elevado a menos 2x vai ser a solução da Edo. Alguns podem, a partir desse momento, já definir isso pela forma como a expressão está escrita, mas nós podemos também trabalhar algebricamente para chegar numa expressão ainda mais simples, como tomando e elevado a menos 2x mais e elevado a menos 2x, nós vamos ter menos 2 vezes e elevado a menos 2x mais 2 vezes e elevado a menos 2x, somando aqueles dois elementos que tinham e elevado a menos 2x. Agora nós temos menos e elevado a menos 2x mais 2e elevado a menos 2x, então, como esses dois elementos estão se somando, o menos 2, ele elimina o 2, nós vamos ter 0 igual a 0. Como 0 é igual a 0 de forma explícita, nós temos certeza que y igual a elevado a menos 2x é uma solução para essa DO. Ela é uma solução, ela não é a única solução, provavelmente, existem várias outras que podem ser verificadas ou podemos também encontrar uma solução geral para a expressão de y' mais y mais e elevado a menos 2x igual a zero. A forma de resolver equações diferenciais ordinárias de primeira ordem estão em outros vídeos na sequência. Esse foi mais um vídeo do Calcule Comigo. Eu sou o professor Felipe Reitman, e mais exercícios resolvidos de matemática do ensino superior você consegue encontrar em www.calculecomigo.com. Se você estiver no YouTube, aproveite e se inscreva no canal, no botão aí abaixo. E veja também os vídeos recomendados. Um desses é o meu vídeo mais recente, o outro é um vídeo que está associado ao problema que acabamos de resolver. Então, até a próxima, pessoal!